Quanto que ele foi questionado pelas pessoas que estavam à sua volta, e ele sempre falava assim, fica aí que eu vou, eu vou orar a Deus para saber o que, que a gente vai fazer. Pastor João, com tanta experiência, quase 120 anos já, antes de morrer ali um pouquinho, e ia orar a Deus buscando experiência, buscando uma resposta de Deus. Não responde isso aqui, viver sabiamente e saber remir o tempo. Importante isso, eu achei isso. Aí, esse, esse primeiro tópico no seu conjunto nos mostra isso, né? Oração, palavra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 e a compara com uma picada de uma cobra. A palavra usada para contenda significa também de dissolução. Esses termos são incompatíveis com a ética cristã, mas é muito comum entre os pagãos que procuram buscar a felicidade dos prazeres mundanos, que resultam sempre em desgraças. Então nós vemos aqui, não vos embriagueis convém, ou seja, essas coisas mundanas não competem a igreja, mas enxergar do espírito. Mas o apóstolo faz uma comparação muito interessante, seria legal trazer essa tona, né?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 né, se você está cheio do Espírito Santo, você foi batizado há 20 anos atrás, mas você ainda é cheio do Espírito Santo, né, você não vai olhar para a taça de vinho dessa forma. Como o olhar de um incrédulo. Porque né? as paixões, né, os desejos, não, não, são outros. Né, não são os da carne, são os do Espírito. Né, então é, o fervor espiritual ele funciona para isso, para mortificar a carne. Porque vinho aqui não, não é simplesmente somente o vinho em si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 isso é o resultado de uma vida transbordante, uma vida cheia do Espírito Santo. Né? Aí não há frieza que vá ter vitória contra um tal crente, né? Verdade. Poxa, facilitaria tanto... Só, eu estou do lado de dois pastores. Né? Pensa como a vida do pastor seria tão bacana <risos> se todos fossem sujeitos, humildes, né? gratos... Testemunho transbordante? Né?